Como aumentar o faturamento de pacientes particulares? Então, se você tem tanto paciente de convênio aí, então você tem duas, dois caminhos. Ou investir muito em divulgação e aí atrair paciente particular. Ou você pode, claro, eu aconselho a tomar os dois caminhos. Que a divulgação sempre é, é sempre importante fazer. Né? e usar os vários canais. Você pode usar redes sociais, pode é, ir atrás de, ou de parceria. Deixa eu ver aqui, você tem a, a orto, ela que faz orto, você faz pediatria. E por que, justamente, por que é que eu escolhi esse, esse nicho? Porque ninguém divulga odontopediatria. Né? Eu, eu ia querer competir com as clínicas de ortodontia? Eu não tinha condição, não tinha como competir ali. São clínicas grandes, tem muito ortodontista, que eu sou ortodontista também. Então são as duas especialidades mais fortes aqui, que praticamente são as duas que a gente divulga. Eu divulgo as duas especialidades, né não uma só. Agora, você pode divulgar as duas, mas não recomendo que você crie marcas diferentes. Tá? Até porque quando você crescer mais, se você quiser registrar uma marca, vão ser duas marcas, o custo é maior. Como é que você vai fazer todo a, a, toda a parte impressa, visual do seu consultório com duas marcas? Aí vai complicar. E é bom uma marca só para as pessoas fixarem sempre um nome. Né? Então, se você, por exemplo, estiver nas redes sociais com a marca, pode ser é, uma marca voltada ou uma marca genérica, que não seja tão infantil ou Enfim, é, você sempre fizer a divulgação em cima daquela da, página, sempre aquele nome, aquela marca. É, isso vai fixando e você vai tornando a marca uma referência. Né? E você pode usar o seu nome. Tem gente que a marca do, do consultório é o próprio nome da dentista. Outros que não querem vincular o nome. Eu não quis. Né, vincular o meu nome porque eu queria crescer e se a gente coloca muito é, doutora Carla Alvarenga ortodontista, então fica muito dependente de mim. Mas isso é uma, uma decisão de cada um. E assim, eu digo que para aumentar o faturamento é, de pacientes particulares é a divulgação, né, divulgação com parcerias também, enfim, pensar até em parcerias no comércio, né, as pessoas te conhecerem, e agora, profissionais de outras áreas relacionados ao que você faz é, é muito bom. Pediatras, fonoaudiólogos que atendem criança, né? o torrino atende muita criança. E sempre no sentido, quando você vai é, propor uma parceria, é, o que é que você pode oferecer para o parceiro também. Né? Então, no sentido de você divulgar também né, o, o, o colega, né? Ou o médico, enfim.